Quando eu era criança, eu adorava o Indiana Jones Você também gostava do Indiana Jones? Aquelas aventuras, tudo aquilo que ele vivia Eu, eu não sei quantas vezes eu assisti aqueles filmes Mas tem uma cena especial que eu sempre me lembro, uma cena que ficou marcada na minha cabeça E é assim, o Indiana Jones com a mocinha da história tinham que atravessar um abismo e aqui e eles estavam bem na beiradinha assim do abismo, e aqui do lado tinha uns dizeres que falavam assim que ele tinha que dar o primeiro passo e aí o caminho iria se revelar. Eu não me lembro se é isso, mas algo assim, porque lá do outro lado estava o tesouro que ele estava buscando. Então eles leem aquilo e leem, leem, leem. De repente ele fala: já sei. E segura a mão da mocinha e dá o primeiro passo como quem vai cair no abismo. E aí, o que acontece? Misteriosamente, aparece um caminho e ele atravessa o abismo todo e vai lá encontrar o tesouro dele. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, Pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Então, eu queria compartilhar aqui nesse vídeo algo que me aconteceu o mês passado. O mês passado eu recebi uma mensagem através do Messenger do meu Facebook e de uma moça que me relatou um problema na vida dela de dor crônica diz ela que sofre dessas dores há muitos anos, desde a sua adolescência e disse que sentiu que de alguma maneira eu poderia ajudá-la Bom, eu vi a mensagem e pensei comigo eu não sou médica, eu não faço a menor ideia de como eu poderia ajudar essa pessoa mas eu posso meditar a respeito então, o meu jeito de meditar a respeito é assim Antes de dormir, eu faço uma oração eu penso na pessoa, naquilo que ela me disse e durmo Pronto, só isso E daí, quando eu acordo, eu me sento na cama levo minha atenção à respiração e faço um tempo ali de meditação Quando eu terminei a meditação, eu tive uma inspiração de escrever alguma coisa e o que eu escrevi foi isso aqui, que eu vou ler para vocês agora que foi o que veio para eu passar para essa moça da dor crônica Você não precisa de nada Pode ficar deitada em sua cama, em um estado de profunda entrega Remova toda a atenção da sua mente e coloque-a no seu corpo mesmo que haja dor e, então, permita que a luz e o amor de Deus fluam através das suas células isso provocaria uma cura instantânea seu corpo não precisa ser reconstruído precisa ter seus caminhos vibracionais abertos enquanto você pensar a respeito disso não vai acontecer nada é preciso sentir e se entregar como quem se entrega para a morte é uma experiência sensória e profundamente espiritual e eu passei essas palavras para ela e tentei explicar com as minhas palavras o que isso significa a minha experiência pessoal semelhante a isso foi quando eu tive minha experiência quase morte por mais de uma hora eu passei por um estado no meu corpo de profunda dor era, eu, eu sentia como se eu estivesse sendo eletro, eletrocutada, eu imagino havia contrações e todos os meus nervos doíam de uma maneira absurda e aquilo foi ficando assim por um tempo até que essas contrações foram chegando aos meus pulmões e eu não conseguia mais respirar e teve um instante, um breve instante onde eu percebia toda essa dor né? e o meu cabeção ficou maluco, obviamente, como de todo mundo então eu pensava o médico não sabe o que está fazendo, eu vou morrer, o que são essas dores e era uma loucura tudo que minha cabeça trazia mas teve um instante em que eu simplesmente me entreguei que eu simplesmente falei ok, dor e foi aí que eu tive a experiência quase morte e tive uns instantes de percepção de Deus eu acredito que, que essa mensagem para essa moça de dor crônica tem a ver com essa experiência que eu tive porque muitas vezes na vida a gente passa desafios como eu tenho dito aqui todos os vídeos desse mês a gente passa desafios de saúde a gente passa desafios financeiros a gente passa desafios de relacionamento a gente tem os grandes desafios da autoestima E estes desafios são as casinhas do nosso jogo Que a gente precisa ir com essa predisposição para a vida E o que eu quero dizer com isso é estar aberto a qualquer experiência Teve um vídeo desse mês que eu falei sobre esse estado O estado de você não se opor, não resistir ao que vem para você porque a nossa resistência, principalmente a resistência mental isso não deveria estar acontecendo isso não deveria estar acontecendo comigo o que eu fiz para merecer isso? essa resistência mental é a maior causa de qualquer sofrimento na vida de uma pessoa e a postura deve ser eu estou aberta a esta experiência, seja ela qual for então, quando veio essa mensagem, né, você pode se deitar na sua cama e parar de pensar a respeito de tudo isso. Tira o foco dos seus pensamentos e coloca o foco totalmente no seu corpo. Perceba que existe um fluxo de energia da vida passando, e quando esse fluxo da energia da vida passa, ela restitui todas as células do nosso corpo. Portanto, não se trata de refazer o corpo, o corpo já é perfeito e quando ele recebe esse fluxo da vida e todas as células recebem essa energia da vida a cura pode ser instantânea Para isso é preciso sair da cabeça e mergulhar na experiência Todos os nossos desafios na vida implicam nisso mergulhe na sua experiência É apenas uma experiência É apenas uma experiência terrena Você é muito mais do que isso A gente não está falando aqui de se entregar para uma doença Não é disso que eu estou falando O que eu estou falando é de uma postura mental Existe um mistério nessa entrega Como a entrega do Indiana Jones, né? aquele abismo. Eu vou, porque lá do outro lado tem o tesouro que eu estou buscando. Mas para eu ir até lá, eu preciso dar esse passo, que é mergulhar no abismo. E a gente só consegue mergulhar no abismo quando para de pensar. Quando sai da atenção daqui, o que, que eu devo fazer? Como é que eu faço para me curar? Como que eu faço para sair dessa dor? Por que, que isso veio para mim? Onde? Quando? porquê E tal? Como? Quando a gente sai daqui e vem só para o coração, e vem só para o sentir, e mesmo que doa, mesmo que seja aquela dor que você pensa que não suporta, entra dentro dela. Porque dentro, ali, de alguma maneira, você tem um mistério. E o mistério, esse desconhecido, tem um tesouro eu não posso te dizer que tesouro é esse para mim, na minha experiência quase morte o tesouro foi encontrar Deus por alguns instantes para você, o tesouro pode ser outro eu não sei qual é esse é o mistério em cada desafio da vida quando a gente se abre e se entrega para esse desafio e fala, tudo bem eu vou vivê-lo intensamente mesmo que doa Aí a gente ganha. A gente ganha 100% da experiência e 100% do aprendizado, onde aquilo quer nos levar. E sempre onde o desafio quer nos levar é para cá, para nós mesmos. Eu espero que a mensagem que foi para a moça da dor crônica, que eu não quero citar o nome dela aqui porque ela nem sequer me pediu para responder isso publicamente, é que essa mensagem que foi para ela seja, de alguma maneira, para você também. Um beijo.